Hoje eu converso com uma figura que há 46 anos é uma forte influência para a música brasileira. Sua carreira já foi referenciada por dois documentários e é reconhecida internacionalmente também. De Mello, o Imorrível. Canto o rio, canto o céu e o mar Meu canto não é ruim É melhor do que chorar Me perdoem se penso assim Canto o rio, canto o céu e o mar meu canto não é ruim, é melhor. E do que chorar, me perdoe se penso assim. Como é que tá, Jimelo? Tudo bem? Acompanhado da sua filha, da Gabi? Uau, oi, oi. que honra, que privilégio. E já tá tornando a tarde maravilhosa <risos> e diferenciada. Grande René, som e prosa. Em grande estilo, cá me encontro, cheio de armação mental, uau, é, <risos> boa tarde. Deixa eu falar um negócio, em 2013, é, mais ou menos 2013, né? Eu acho que foi. Eu assisti um documentário é, que tinha sido feito em 2011, com um sujeito muito peculiar ali, né? E que logo no início do filme derrama o leite, faz uma bagunça só, né? E para quem não sabe é o documentário né, de Mello e Moore River de 2011. E, e, e é curioso, assim porque, dado a, a sua carreira, né, a, a sua música, eu acabei encontrando muitas pessoas que, assim como eu, conheceram o seu som através do documentário. Qual foi a importância dele para o seu trabalho, para a sua música, para a sua carreira? Você sentiu que teve um impacto? Olha, é, fluiu e confluiu né, esse documentário, porque, haja vista que... Eu sofri um, um desastre de moto e eu estava em todas, feito placa de Coca-Cola. De repente, saí do ar, o pessoal disse, o homem morreu. Eu morri, porém, esqueceram de me avisar, né? E quando eu fiquei sabendo, eu digo, porra, não pode, eu sou imorrível. Como eu me tornei imorrível, decidimos fazer de Mello, o Imorrível, o documentário que ganhou o em Gramado, ganhou mais 11 prêmios. E, a partir de então, pensabilizamos, disso. por que não fazer um disco? Fizemos o disco Imorrível, que também, é, por sorte, foi muito bem sucedido, foi muito bem aceito pela crítica e público, e acabou. Acabou, assim não sopro, tanto que estamos fazendo mais uma nova tiragem. É, antes de abrir para a Gabi e colocar ela na conversa também, Dimelo, eu queria perguntar para você com relação é, aos arranjos das músicas, esse processo de produção, de construção. né? Então, para quem gosta um pouco mais de música e fica atento assim à percepção das, das instrumentações né, do seu trabalho, desde lá do primeiro disco né, e todos os outros trabalhos que você realizou, é, há um cuidado assim muito grande nos arranjos né, na instrumentação da, das músicas eu queria saber assim é, o quanto tem de trabalho seu também né nesse, nessa, na cara dessas músicas né é, e como que você acaba pensando né a, a, o processo de, de arranjo das músicas porque aí a gente tem uma instrumentação super ampla também na maior parte das músicas né com, com metais é né com percussão nesse disco tocou Hermeto Pascoal Heraldo do Monte, Cláudio Bertrami, Capitão, o Homem de Sete Fôlegos, Bolão, de seu baterista, é, o, o Juan Romero, que é o cara que, que tocava com astor Piazzola, e assim, o pai do Taiguara, o Birajara, quer dizer, só fera, Luiz Melo, e eu também, Geraldo Vespa, Arranjos de José Briamonte, uma loucura o disco. E esse disco, por incrível que possa parecer, foi feito em exatamente 15 dias, porque foi é, fotografia, arranjo, montagem de som, gravação, tudo, tudo, foi mágica, uma coisa mágica, e principalmente porque eu nunca havia entrado no estúdio, né? E foi, foi uma coisa, assim, iluminadíssima. O segundo, o Imorrível, foi arranjo, é, foi tudo montado pelo Pedro Diniz, que é de Pernambuco e tal. Eu fui para Recife, fiquei 40 dias lá, né? No Casona Estúdio, que é o melhor estúdio de Pernambuco. É um estúdio meio que à beira-mar, né? E é um sítio, à beira-mar, quer dizer, reúne todas as qualidades e bonificação para uma uma otimíssima matéria. E o som ficou, assim, muito, muito incrível. É, quase 50 músicos tocaram no disco todo, né? Não numa faixa, em todas as faixas, é, Somando-se os músicos, deu 450 50 músicos. E esse trabalho foi é, elaborado e tal, e dono, eu e Dona Jo que bancamos esse trabalho do Imorrível. Tive a oportunidade de participar, de assistir dois shows, né? Seu um em São Paulo, né? E nesse em São Paulo foi muito legal porque, na verdade, eu conhecia a Jo lá, né? Cuidando ali da, das vendas. Conheci a Gabi no palco também, né? Mais nova ainda. E, e é interessante ver né que esse trabalho todo feito feito em família aí eu ia perguntar para você de de que maneira que que a família acaba se, se transformando nesse combustível também para manter a carreira viva né para manter a, a musicalidade fluindo olha nada melhor do que eu falo eu costumo dizer né que pessoas sensíveis sempre emocionam e fascinam né e o importante na vida é amar e ser amado, o resto é papo furado. Então, a melhor coisa, a melhor fusão e junção é você realmente trabalhar né? com o que você tem, com as suas armas. Aqui está dona Jo, Abade e Gabi Abade, essa pessoa linda que aqui está e que eu amo de paixão do fundo do coração agora o você desde nova assim eu vejo acompanhando né desde muito nova você ainda é nova né é, acompanhando seu pai nos shows e, e cantando e, e sem timidez nenhuma né é até muito legal ver isso né é uma energia que você traz também para o show né eu tava lá em 2018 e assisti né você cantando ao vivo e poxa que energia legal né que ela trouxe para o show né e eu percebo também que você tem esse caminhar aí pela CV artística Vai seguir né, os passos do, do pai aí, ele tá, ele tá plantando uma semente em você, como é que tá? Ou ele tá falando, não, corre que é cilada? Não, jamais. Desde pequena eu participo dos shows, igual você disse, eu já cantei com pessoas muito importantes, inclusive no show dos mestres, entendeu? Conheci é, grandes artistas e assim, o meu caminho realmente é o da música e ele sempre me incentivou dando instrumentos para eu aprender o ukulele, violão, teclado. Então, sempre houve um grande estímulo por parte do meu pai e da minha mãe também, que faz a produção e ajuda a gente em todas as coisas. Então, é, eu fico muito feliz com todo o apoio que eu recebo, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de seguir o lado da música, mas não tem o um apoio familiar, que é tão importante para as pessoas. E eu sou muito grata por tudo. Você tem que ver no disco A Temporal, ela fez parte da, da produção, é, tipo back, back vocal, e, e assim, cantou uma música, o canto da Yara. Você tem uma noção, eu morei um ano e meio no Japão, e cagaram na minha cabeça de helicóptero. Ninguém nem chumba para mim, Gabi ficou... Assim, várias semanas em primeiro lugar na parada musical, é mole? Não, não é, é, é para qualquer um, não. Às vezes eu vejo, você falou um pouquinho né, das suas experiências no Japão, né? Outras experiências também, eu já vi em outras entrevistas que você deu, né, outras experiências que você teve negativa no mundo da música e tal, né? E às vezes eu vejo uma, uma dualidade em você entre esse cara que fala, não, calma que você vai chegar, né? E, e, ao mesmo tempo, é, é, em, outros, né, em outros momentos, em outras entrevistas, em assim, um certo desapontamento com a música. É, há essa dualidade presente em você sempre também? né Porque existem músicas também que caminham né, para esses dois lados, no sentido de, olha, as coisas são, são boas, vai ficar tudo bem, ou, ou não, vou me conformar e deixar tudo do jeito que está. Não, é, deixa eu falar. Eu, mais jovem, eu dei muita cabeçada. Não me arrependo tudo vale como experiência, até mesmo essa pandemia vale como experiência. Então, é, eu fiquei desgostoso que o meu disco, lá, lá atrás, né, quando eu pedi rescisão da Email Deon, eu fiz um trabalho legal, as músicas aconteceram legal, só que... Sempre que você se destaca, você incomoda, principalmente se você é negro. Tá, eu sou pouca tinta, tudo bem, mas o trabalho em si, quando, quando se destaca, incomoda. Então, começou uma onda muito contrária para me tirar de cena. Não é? E eu fiquei muito aborrecido. O meu disco tocando... Não é? Vendendo, tocando no rádio Tinha música no disco De Jair Rodrigues Que vendia, vendia que nem banana em feira Os discos dele é, Tinha no disco Do Vando aquele Moça, me espere amanhã Que estourou Até Frank Sinatra gravou essa música A última música era uma valsinha minha Fui receber Direito autoral, véio, veio Onze Cruzeiros, quer dizer é um negócio meio louco, a, a, a... fica difícil você lidar com isso, não só que você pensa em fazer arte para ganhar dinheiro, mas é belo quando você consegue fazer o teu trabalho e se sustentar dele, né? entendeu? E o que não aconteceu, meter a mão na minha grana, a editora, e eu consegui, graças ao bom Deus, né? Sair dessa editora agora. Aí o trabalho está indo para o ordem. E a minha, o meu público é inteiramente jovem. Tanto que está surgindo aqui, ó tá vendo? Podível e imorrível. É louco. É incrível. E aí é o seguinte, a a empresária da Adriana Calcanhoto ficou, durante o período assim, esse período que vem de pandemia, ouvindo de melo, disse, meu Deus, o que eu poderia fazer pelo trabalho desse jovem, idoso, que sonhou. aí decidiu reunir a galera que está na cena musical atual e fazer uma releitura daquele disco de 75. Júlio, eu tive a crise de choro quando eu vi a Júlia Mestre cantando com Formópolis. Ficou uma coisa muito incrível. E todos os que ali estão participando desse disco já têm história para contar. Condução lotada, apertada. Ter fé na proximidade de um dia qualquer e na liberdade, ela toma um café. Para mim é, é mais que honra e mais que glória. Né? Eu acho que as coisas, eu, eu costumo falar que tudo é tempado e tudo é prazado, nada é por acaso, nada acontece por acontecer, tudo tem sua razão de ser. Então, veio no momento exato em que a coisa era para estar tá paralisada e está sendo disseminada. Está andando. Está, claro, claro, andando, fluindo, exatamente. E, olhe, é uma galera jovem, gente bonita, polida. Eu estou assim nos ares, de verdade, entendeu? Essa, essa sua paixão também pela... Pela poesia, né? Eu digo que eu acho que o Dimelo é um artista que vai além da música, né? Porque eu sei que você tem toda a sua questão da, das artes é, visuais também, da pintura. É... Você sempre foi meio poeta também, assim, desde, desde mais novo, desde moleque. Muito, muito, muito. Ganhava as gatinhas só no as quais, quais e na poesia. Então, é o seguinte, é... eu sempre, olha... Sempre me vi rodeado de, de pintura, de música, de teatro, é, leitura. Olha, poesia, é um barato, isso é incrível. Né? Tem gente que faz barulho de metralhadora, eu prefiro fazer de poesia. Né? Gabi, você escreve também, tem composição, já está rabiscando alguma coisa? Vai dar uma ajuda ali né, para fazer um verso? Eu deixo ela bem à vontade é, Então, eu também já escrevi um poema é, Na época assim, que eu estava numa escola de circo, eu já fiz circo também, hip hop E aí eu fiz duas músicas, tinha composto duas músicas com uma colega minha E a partir daí eu não fiz mais músicas, mas espero chegar inspiração Mas eu vou estar contando Aí você chega a mostrar para o seu pai, assim, fala, oh, olha o que, que você acha, ou não, fala assim, não melhor nem mostrar, porque... <risos> não, eu mostro, eu mostro. O, o poema que eu escrevi, eu falei, olha pai, que eu escrevi, ele deu ajuda, falou assim, ah, essa palavra vai melhor, e vamos nos ajudando, né, sempre dando ideias. É muito bom, uma parceria. Minha parceria. Minha pincheira. Dimelo, agora eu tenho uma curiosidade que eu vou aproveitar para tirar aqui né? Minha e de outros ah. colegas também que curtem o seu trabalho Quem que é esse amor que já morreu e que renasceu de um milagre? Qual que é a história dessa música? Renasceu de um milagre um amor que já morreu Morreu Foi passada era cinza, ressurgiu, apareceu Nasceu de um milagre, um amor que já morreu morreu. Foi passado, era cinzas, ressurgiu, apareceu Que bozades lhe trouxe, menina Tô sonhando, é brincadeira, brincadeira Você encarniou, sua menina Tô pasmado de poveira que história louca, até me deu... Olha que inspiração é? essa música aí. Eu tive muitos rumores e amores né, no passado. Hoje eu sou um cara pacato, né? um cara puro, fiel, sincero, honesto, capacitado e cumpridor das honrarias, uma figura pindárica, figura de grandes feitos. É, mas eu fui muito danadinho. Mas como um ser sentimental, certa feita, eu estava muito assim, derrubadaço, né? Era uma dentista que eu tinha aqui e eu estava de rabo preso com ela. E aí eu tomei um bardal pesado e nesse bardal eu peguei uns cansen, que é o trem rápido, aí fiz baldeação, peguei um vapor, fui parar numa cidadezinha bem pitoresca, linda, não é? E assim a beiramar. E aí eu eu tinha tomado tudo, carburei tudo, chapei geral. Me deram um comprimidinho do tamanho de o quê? Uma da cor de cereja, de uma cereja, pequenininho. Coloquei embaixo da língua e voltei. Nesse inteirinho, abriu-se um sol enorme menino. E eu gritei, que lariou! Raiou o dia, eu vi em minha horta. Né? Dali surgiu que Então, que E minha estrela, eu fiz no Japão. Cada música é um acontecimento. Por exemplo, fiz para a dona Ju recente uma história que diz... Pela luz dos meus olhos, é amor tão profundo. Pela luz dos teus olhos, os mais belos do mundo. Pela luz das estrelas do luar, que brilha como os olhos meus. Deixai o sol iluminar todos os dias, meu e teu. para que o amor permaneça, sejamos bons amigos. Nunca nada em tristeza, haja sempre sorrisos. Flores, frutos, cervejas, encostar os umbigos, contemplar o amor, sempre conferou, fervor, aguçando os sentidos. É, Entendeu? É a cavaleiro é, é, uma... é, queria ver a cara hein? da Jo. <risos> a cara da Dona Bota a cara. Aqui, Dona Jô, bota, é bota a cara. Oh, <risos> cara! É, Agora, essa sim foi uma dedicatória boa, hein, Girela? Foi, é foi. Verdade. Ela queria me dar uma surra, aí eu armei essa daí para me livrar. Oh, é cheio de lero. Cheio Dei de um conversa. eu um coro, ele inventa uma música, ele cria. É, então, é tá... verdade. Está aí, tá aí a fonte das inspirações, né? Se livrar da, das encrencas, das brigas. É verdade, é verdade, é verdade. Mello, esse, esse, essa época que a gente está vivendo aqui, né? E, e, eu não sei assim, né? Que De certa maneira, pressiona também a classe artística. É uma época de, de muito obscurantismo, de muito ódio também, né? E de você é esse cara muito positivo. Que consegue tirar as coisas, os aprendizados, é... Com que olhos você olha para esse momento que a gente está vivendo? Tem refletido a respeito disso? Isso é uma pausa para pensamentar, entendeu? É uma carta aberta ao pensamento, essa história. Tem, é inexplicável, tem muita gente indo embora, não é? E parece, paira no ar um descaso, não é? É, muita coisa deixou de ser feita para que não tomasse esse rumo, não é? E é inexplicável, é inexplic... eu perdi, por exemplo, uma série de amigos. São coisas que vão e que jamais voltarão, e isso cria uma tristeza, um recrudescimento. É um negócio meio terrível, e você fica no ar, né? na corda bamba o tempo todo. Não é? Estamos vivenciando o pior momento da vida Brasil, com essa pandemia. Não é? é uma drasticidade isso aí, entendeu? Também puderam, né? a natureza cobra, depredaram tudo, quebraram tudo, destruíram tudo, tacaram fogo no mundo. É, mudar o rumo das águas. Quer dizer, vem o preço, e esse preço é alto. Não é? É, eu acho que essa pandemia vem para que as pessoas reflitam mais, não é? se tornem mais humanas, não é? mais sensíveis. Não, mas... E aí, o que você queria falar? É, eu queria dizer que... Mesmo tendo essa situação difícil, sendo um momento complicado, triste para muitas pessoas que perderam entes queridos, a gente tem um lado bom, tem o lado do avanço da ciência, da tecnologia. É, eu mesma aprendi muitas coisas no computador, tendo as aulas online. Então, aproveitei para fazer cursos, ler, é, melhorar o aprendizado. Tem muita gente que tá fazendo isso, eu também tô meditando, cuidando um pouco da saúde mental, porque eu tenho visto que nesse período de pandemia cresceu muito o índice da galera que tem depressão, ansiedade. E isso é muito perigoso e muito triste, principalmente são os adolescentes que estão ficando presos em casa, né? Enfim. Então é um momento triste, porém é um momento que você pode. Aproveitar as coisas, porque a internet tem muita coisa boa para a gente aproveitar, como livros, é, e-books, podcasts e afins. Eu acho que dá para a gente ter um meio termo aí também. Tá vendo, minha gatinha? Tá minha gatinha é, é conscienciosa. Tá certíssimo. Aproveita, usa a internet e vai conhecer um pouco da, da história do De Mello, da música do De Gente, Exatamente. eu queria agradecer demais aqui, Gabi, de Melo, a Jô também, né? É, por essa entrevista, por essa participação. Desejar muito boa sorte aí. Estamos acompanhando de perto seus projetos de Melo, querendo conhecer tudo que sai novo aí. Né, então, um forte abraço é, e se cuidem. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço para Curitiba também. Au! Ah, som e prosa na parada. Vamos juntos, gente. Som e prosa. Aqui segue a música verso prosa, em grande estilo de Melisticamente. <SILENCIO> Eu quis fazer um lindo verso, rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir. Me disseram que o mundo não comporta cantador para sem mentir. Eu quis fazer um lindo verso, rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir. Me disseram que o mundo não comporta cantador para sem mentir. Mas quando pego da viola, desabafo, sobe tudo que está preso em mim, está preso em mim. Fica pro meu canto não tem hora Só não canto se não tô afim Passarinho eu só sei cantar E não há mais quem cante assim É uma forma de alegrar De um carinho que está em mim Canto o rio, canto o céu e o mar Meu canto não é ruim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 Fazendo um lindo verso rica em prosa Para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta para prosa sem mentir Fazendo um lindo verso rica em prosa Para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta Dentador...